Vamos agora para a questão 5. A questão 5, é uma questão fechada. Ela diz: assinale a alternativa correta. Então, a gente tem quatro alternativas, tem que ver qual delas é a correta. Eu vou fazer um desenvolvimento da questão como um todo primeiro, para a gente chegar na resposta correta. E depois disso, eu vou verificando e por que, que cada uma das outras alternativas é errada. Vamos lá. Seja D uma região limitada pelos paraboloides. Então, a gente tem um paraboloide aqui, e outro aqui, um é z mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 18, e o outro é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Sabemos que os limites de integração em y e x da integral tripla podem ser encontrados fazendo a interseção entre duas funções do tipo z igual a f de xy. Então, se a gente tiver duas funções do tipo z igual a f de xy nesse problema, a gente pode igualá-las e encontrar os limites com relação a y e depois os limites com relação a x. Nesse caso do problema, os limites de integração com relação a y, então ele está interessado só nos limites com relação a y, são. Tem quatro alternativas, vamos desenvolver primeiro o primeiro problema para ver qual delas corresponde à correta. Inicialmente, vamos reescrever esses dois paraboloides e isolando o z, escrevendo eles como funções do tipo z igual a f de x, y. No caso, o primeiro vai ficar assim: z igual a 18 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Porque a gente pegando esse mais x ao quadrado e esse menos y ao quadrado, passando os dois para o outro lado da igualdade, a gente vai ter eles com valores negativos. Então, a gente vai chegar em 18 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O outro z. Ele é z igual a x² mais y². Vou só copiar ele aqui embaixo. Ok. Agora o problema informa que a gente pode igualar os dois z e assim encontrar os limites de integração com relação a y. Então vamos escrever z igual a z e calcular o que, que vai dar. O z igual a z implica que tudo que está aqui nesse z é igual ao que está no outro z. Então, 18 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, agora a gente tem que resolver essa igualdade e tentar isolar o y. Então, fazendo o seguinte, passando esse menos x ao quadrado e esse menos y ao quadrado para esse lado aqui da equação, a gente vai chegar em 18 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, a gente pode resolver isso e chegar numa expressão melhor. Isso é igual a 18, que é igual a 2x mais 2y, porque tem um x aqui e um x aqui se somando, e a mesma coisa acontece com os y. Só que tem uma coisa: Repare que a gente tem aqui, no caso, o 18, o 2 e o 2, todos são múltiplos de 2. Então, a princípio, a gente pode dividir todo mundo aqui por 2. Isso vai ser mais interessante porque. Dividindo todo mundo por 2, a gente vai ter um y ao quadrado isolado já, sem ninguém multiplicando ele. Vai ficar mais fácil da gente encontrar quanto vale y no final. E isso vai dar o seguinte. 9, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? esse 2 cota com esse 2, esse 2 cota com esse 2, e esse 18, quando dividido por 2, vai dar 9. Então, a gente tem 9 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ainda não resolve o nosso problema, porque a gente precisa isolar o y. Então, vamos começar a isolar o y. Isolando esse y ao quadrado, a gente pode jogar o x ao quadrado aqui junto do 9 e ter y ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado. Então, já começou a melhorar, porque a gente já tem o y de um lado da equação. Mas a gente ainda tem um problema, porque esse y está ao quadrado. A gente não quer... Saber quanto vale y ao quadrado. A gente quer saber quanto vale y. Para isso, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, a gente vai chegar no seguinte. Isso vai resultar em y igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Quando a gente tem esse y ao quadrado aqui, para poder tirar a raiz dos dois lados, para conseguir fazer isso daqui, a gente tem que se atentar que numa expressão algébrica, é, a raiz quadrada ela pode assumir dois valores, tanto positivo quanto negativo. Veja só, se a gente tiver mais raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, isso sendo elevado ao quadrado vai dar 9 menos x ao quadrado, que é a resposta é, do y ao quadrado. Se a gente pegar o menos raiz, isso também acontece, porque esse menos, quando é elevado ao quadrado, vai sumir. Então a gente vai ter duas respostas aqui para y. Né? Elas são as seguintes. A primeira é y igual a raiz de 9 menos x ao quadrado, assumindo o valor positivo antes da raiz, e a outra é y igual a menos raiz de 9 menos x ao quadrado, ok? Então, sabendo dessas duas possibilidades que o y pode assumir, vamos ver lá na resposta qual corresponde. A gente tem a opção B, que é as curvas raiz y igual a menos raiz de 9 menos x ao quadrado e y igual a 9 raiz de 9 menos x ao quadrado, que é exatamente aquilo que a gente encontrou. Então, é a opção correta. Agora, vamos ver por que as outras são incorretas. A opção A, ela fala da curva y é igual a menos raiz de 18 menos x ao quadrado. Isso pode ter sido um erro durante a resolução de alguém onde esqueceu de dividir todo mundo por 2. E aí ficou imaginando que as curvas fosse raiz de 18 menos x ao quadrado. Então a A não é verdadeira, a, a é falsa. Ok? A letra C fala de um círculo com centro na origem e raio 18. Qual que é o problema dessa dessa expressão? O problema é que um círculo com centro na origem e raio 18 tem a seguinte equação: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 18 ao quadrado que é diferente do que a gente encontrou na nossa resolução, que era x² mais y² igual a 9. Então ela não seria a opção correta. Ela também é falsa. A letra D ela fala que a região D seria delimitada pela reta y igual a zero e a curva y igual a menos raiz de 18 menos ao quadrado. Ela também é falsa porque em nenhum momento o problema falou para a gente que a reta y é igual a zero, ou seja, o eixo x, delimitava a nossa região. Então não faz o menor sentido. Assim como também não faz sentido ter o 18 dentro da raiz, porque pela nossa resolução a gente descobriu que a curva precisaria do 9 menos x ao quadrado dentro da raiz. Então sendo assim, a resposta correta é a letra B.